Olá, meu nome é Suzana. Trabalho na Auditoria Interna da ANEL. Estou aqui para apresentar para vocês o aplicativo desenvolvido pela Auditoria Interna, o MCGAIN. A finalidade do MCGAIN é propiciar o tratamento e o acompanhamento das demandas de diretoria e dos órgãos de controle interno e externo como TCU e CGU. Esse primeiro vídeo tem o objetivo de apresentar a vocês o MC Gain. Nos próximos, detalharemos as funcionalidades de cada grupo de usuário. O MC Gain possui três grupos de usuários. O Grupo Administrador, para uso dos técnicos da im, O Grupo Unidade Organizacional, para uso do superintendente e seus adjuntos, coordenadores e servidores da área. E o Grupo Diretoria, para uso dos diretores e seus assessores. Quanto à navegabilidade, o MCGAN é compatível com qualquer navegador. Entretanto, recomendo-se a utilização no Google Chrome por ser mais amigável às suas funcionalidades. O acesso pode ser feito de duas formas inserindo o endereço no navegador ou clicando no link disponível na intranet da ANEL. Para acessar a plataforma, o usuário deve inserir o seu login e sua senha, os mesmos utilizados na ANEL. Clicar em acessar, irá aparecer uma lista de sistemas ao qual o usuário está habilitado. Clicando no ícone do sistema MCGAIN, na parte superior é apresentado o nome do aplicativo e o perfil de acesso utilizado. Um ícone do sistema habilitado para o usuário. Um ícone de, de seleção de perfil. O usuário pode ser habilitado em mais de um perfil. Para fazer a transição de um perfil para outro, basta clicar em cima e o sistema faz automaticamente a mudança. Em seguida, o ícone manual do sistema que aparece informações sobre o sistema. A versão de desenvolvimento do sistema, alguns recursos de apresentação da tela e o botão sair. Do lado esquerdo da tela é apresentado o nome do usuário e o cargo na ANEL e abaixo as funcionalidades para aquele perfil. Cada perfil possui funcionalidades distintas por exemplo o perfil RH a funcionalidade disponível é manter coordenador para o perfil superintendente a funcionalidade disponível é demanda no perfil administrador estão disponíveis sete funcionalidades a funcionalidade demanda propicia o tratamento e acompanhamento das demandas as funcionalidades cadastrar ministro-relator, cadastrar unidade técnica e substituir ministro são específicas para as demandas do TCU. As funcionalidades definir assessor, manter coordenador e substituir diretor são específicas para as demandas de diretoria. Essas funcionalidades serão detalhadas nos próximos vídeos. Bom, com isso encerramos nosso vídeo introdutório. Até breve e obrigada!